Quando música come de aula em Paris, fica, é, num, num, verdade, nos fundos de um hotel, assim. É mesa na, na, na praça Italia, uma sala, assim, meio alugada. Estão até começando a cristianos. São cursos, assim, níveis que você escolhe. Então, com pessoas da comunidade, com pessoas, são senhoras, tem gente, claro, que quer se profissionalizar, né, que ah. vai também. Estamos aqui com Pedro Novaes e hoje a gente vai conversar um pouco sobre música medieval e flauta doce dentro desse contexto. Muito obrigado, Pedro, por, por poder conversar com a gente. Bom, eu pude ver um pouco hoje dentro da sua oficina o que você traz para a gente sobre música medieval e especialmente sobre a participação da flauta doce dentro desse contexto. Antes da gente conversar sobre flauta doce, eu queria fazer uma pergunta a respeito da sua escolha profissional, né? Porque quando a gente toca a flauta doce e a gente caminha para o toma um caminho profissional do, do, do instrumento, é muito comum que a gente foque o nosso estudo ou o nosso trabalho dentro da música da boca. Ainda com algumas exceções, algumas pessoas caminham mais pelo renascimento. Mas pouquíssimas pessoas vão na direção da pesquisa e, do tra... e de tocar a música medieval. Por que dessa escolha, tocando flauta doce? É, como você disse, o meu caminho inicial foi convencional. Né? Uhum. É, eu comecei com os cursos de música antiga aqui no Rio de Janeiro, que numa época eram bastante regulares, e tive contato exatamente com o que você disse, com o universo da música barroca. Né? Estudei música barroca também, mas é, a partir de um dado momento eu comecei a me interessar também por gravações de música medieval. Né? Na época, é, conjuntos memoráveis, né? assim como quem ouve música barroca certamente ouviu o Desarves Florissant, ouviu o Orquestra do Século XVIII, a Petit Band, né, As referências. Ah, de certa forma, a música medieval naquela época, quando eu comecei a estudar, era, vamos dizer assim, um primo pobre da música antiga, a gente pode dizer assim. Né? As pessoas conheciam um pouco, de fato. Né? Houve uma onda grande né, da, de revigoramento da música medieval na década de 70, principalmente com o Estúdio de, da Música, com o Thomas Binkley. Né? É, é, uma onda, assim, é, muito interessante também com o David Morrow, então, eu comecei a ter contato com essas gravações e fui me interessando cada vez mais. Né? É, eu não toco só flauta doce, né? na verdade, me interessei por causa da música medieval e outros instrumentos, né? mas a flauta sempre teve um universo porque tem a ver com a minha formação. Uhum. Ah, então, ah, em dado momento, eu resolvi me aprofundar né, nessa, nessa parte, na parte histórica também. E tive a felicidade de ter como professor, por dois anos, o um Pierre Ramon, que é uma pessoa totalmente dedicada né, às tradições orais e à flauta Doce medieval, né, e outros instrumentos também, né, como nós vamos falar, né, provavelmente precedendo a flauta Doce. E isso me deu assim, um subsídio para aprofundar os meus estudos com ele. Ouvindo essa sua história, quando você pega um, uma obra medieval lá no seu, no, no seu material original, qual que é a grande dificuldade que vocês têm? Talvez uma dificuldade de encontrar esse material, desse material, de ser claro. Eu, eu, qual que é a dificuldade que vocês têm nisso, ou não tem dificuldade? Acho que a grande dificuldade é que geralmente a partitura medieval ela é nua, no sentido de que é, nós sabemos muito pouco a respeito da performance seja vocal ou seja instrumental. É, em primeiro lugar, é, muito raramente os instrumentos são designados. A gente tem um grande corpo de música vocal e um corpo é, pequeno de música reconhecidamente instrumental. Muito embora a gente saiba que muito dessa música é, certamente era feita de forma improvisada e talvez por essa razão não tenha sido tão registrada quanto a música vocal. Ah, os pódices, eles geralmente tinham uma função é, ornamental, eram feitos é, geralmente em uma época posterior ao movimento que se referia, a né, vida dos compositores, uhum. né? então isso traz também algumas questões. Eu diria que, de forma complementar, os tratados, é, diferentemente do, da época barroca, eles tratam quase que exclusivamente da teoria musical, do contraponto né, de questões de notação. Então, é, se por um lado isso tudo é muito interessante, para para quem vai é, se ocupar da performance né, da música, isso deixa é, questões, né, deixa interrogações. E é, o que eu observo é que exatamente os grupos de música medieval, muitos deles têm é, procurado se aproximar é, da linguagem é, oral né, que compõe né, a própria cultura medieval. É, isso é uma, é uma tentativa de tentar captar um pouco o espírito né, da música, antes de tudo, a fim de que através das linguagens orais contemporâneas a gente tenha algumas pistas, alguns, né, é, é para poder resolver esses indícios que são muito escassos na música. Bom, quando a gente estuda flauta, né, e muitas vezes a gente pega uma partitura, mesmo que a gente olha, então dá para ter uma ideia ali do que está acontecendo. Você olha uma partitura, você lê ali, ali você olha o baixo contínuo, você vê os acordes, você tem mais ou menos uma ideia mesmo a gente tocar a música do que pode soar aquilo. Como é que uma partitura medieval? Bom, uh, acho que a primeira coisa é, é identificar a origem né, uhum. uh, da música, né? a que ela servia. Né? Era uma música de corte, era uma música uh, religiosa, porém não litúrgica, música de dança, né? uhum. depois você uh, faz uma pesquisa dos instrumentos que provavelmente eram apropriados para aquela música também, uhum. dentro dessa perspectiva historicamente informada, obviamente. Uhum. Né? É, isso eu diria que é o primeiro passo, né? O segundo passo tem a ver com o que é, eu estava dizendo, né, que a, a, a partir dela se apresenta de uma maneira nua e você precisa reavivar aquilo de alguma maneira, né? Então, acredito eu que a, o, o procedimento da neutralidade não, não resolve. Então, a, a, é por isso que nós observamos tantos grupos né, que desde a década de 90 né, tão ativos aí, e que vem trabalhando uh, junto às tradições orais, né? E aí faço referência aqui, inclusive, ao movimento da Nova História, né? No, no início do século XX na França, que antes da, da música historicamente informada, né? Esse movimento já foi no sentido de buscar respostas sobre cultura e sobre sociedade em eh, sociedades extra-europeias ou que, dentro da Europa, encontravam-se numa situação marginal. Uhum. Da mesma forma, eu acredito que vários grupos, como, por exemplo, o conjunto órgano dirigido por Marcelo Pérez, é, teve a sacada, né, a qualidade de buscar, por exemplo, no canto litúrgico oriental, uhum. né, é, subsídios para interpretar o canto é, medieval da, da Alta Idade Média, o canto litúrgico da Alta Idade Média. E por que isso, né? Pode parecer estranho, mas se a gente pensar historicamente a gente vai entender que é exatamente no século IX na França, séculos VIII no na França, que foi o lugar onde se consolidou aquilo que a gente chama de canto gregoriano, né? que é uma, uma fusão do canto galicano, o canto praticado na França, com o canto romano, né? essa consolidação se deu na França por meio, principalmente, de uma admiração que havia em torno do, do canto oriental, uma, uma admiração histórica. Então, os chantres que vinham de Roma, que eram, na verdade, os detentores né, da, da, do conhecimento vocal, eles vinham carregados com esse sentido. Né? É, então, isso é para um exemplo. Um outro grupo também muito expressivo, é, italiano, Micrologos, também trabalha junto às tradições, né, tanto é, a música vocal quanto a música instrumental. Outro dado interessante também é que é, muitas dessas tradições né, são tradições de longa duração e que se modificam muito mais lentamente do que, vamos chamar assim, a música de concerto ou, ou a música erudita. Oi, oi, oi. Tá, agora eu queria falar de flauta doce. Como é que eram esses instrumentos, essas flautas do, do, do período medieval? É, como é que eram esses instrumentos? De onde eles vieram? Eles sempre foram flautas doces, como a gente pode chamar, ou, ou, ou não? Eles eram outros instrumentos de sopro parecidos com a flauta doce? Como é que é um pouco dessa história? É, os estudos mais recentes, né, especialmente do Anthony Rowland Jones, que é, fez um outro estudo iconográfico né, da flauta, ele, ah, na verdade, ele se compatibiliza com os achados arqueológicos das flautas, uhum. as primeiras flautas doces até hoje encontradas em escavações arqueológicas, e a gente tem um número aí pequeno, né, de instrumentos. É, esses instrumentos foram, é, eles se concentram nos séculos XIV e XV. Uhum. Né, esse é o primeiro dado. Antes desse período, é, pelos estudos iconográficos né, do long Jones observou-se que é, existiam instrumentos semelhantes, flautas de bisel, mas que não eram exatamente flautas doces. Infelizmente, quer dizer, a gente tem uh, mais citações literárias do que propriamente uh, fonte iconográfica desse período mais remoto. Uhum. E esses instrumentos, muito provavelmente, eram flajolés, uhum. instrumentos, é, flautas Basicamente, instrumentos diatônicos, dificilmente diatônicos, até onde se saiba, instrumentos geralmente com seis orifícios. É, a partir né, desses instrumentos, supostamente né, existentes, né, na verdade, de fato, de fato existiam, mas a gente não tem exemplares em museu, é, desenvolvesse um instrumento, é, dentro dessa teoria, né, um instrumento de transição, que seriam um flautas de duto com furos adicionados, é, isso precedeu exatamente o, o advento da flauta doce. E a característica principal, exatamente, no caso da flauta, é um melhor aproveitamento da primeira oitava, né? e um, também o advento né, de notas cromáticas, que tem muito a ver com a estética da Ars Nova. Né? Um, um, um, o maior número de, de acidentes né, na partitura. Isso também é, é, concorre para a ideia de que a, a flauta Doce, no momento que surgiu, ela talvez fosse adequada também para o repertório. Ah, peraí que tem que passar aqui. Hum. Para quem toca a flauta Doce e gostaria de tocar música medieval, qual que é o caminho que deve percorrer? Bom, o caminho eu acho que na verdade é muito pessoal, porque, como eu disse, é... A Idade Média ela não traz mais do que indícios quanto à performance, né? então é, é, é praticamente impossível de você dizer faça assim né? ou faça de outra forma. Ah, na realidade, do meu ponto de vista, acredito que as pessoas devem ficar muito atentas às traduções orais vivas né? é, para absorver né, elementos que possam ser elementos chaves para tornar a música novamente viva. Uhum. Né? É, isso também é pessoal, não só pessoal, mas também outros grupos é, e outros intérpretes vão por esse caminho, né? É, por exemplo, olhar as tradições de instrumentos que são, os, vamos dizer, é, os flajolés modernos, como por exemplo, os, os whistles uhum. né? e as técnicas empregadas, ou é, observar também as gaitas de folhas, né? A gente sabe que, ah, muito embora as gaitas não tenham contato direto com a palheta, né, que você é, seja obrigado para articular, a usar os dedos, uhum. né, a gente sabe que no pen whistle, irlandês, por exemplo, existe uma combinação da articulação digital com a articulação de língua. Uhum. Então, é, eu acho que esse, esse é um dado assim, muito interessante, muito significativo, para entender o funcionamento desses instrumentos mais antigos. Parou? Mas eu tenho que ter falado muito. Né? Para terminar a entrevista, o, o Pedro primeiro queria agradecer novamente, né, a, a sua disponibilidade. Me fala três fontes ou, ou três grupos ou três discos ou um disco, um livro que eu possa procurar, achar e ler para poder assim me alimentar um pouco sobre a ideia da música medieval. Bom, é, tem o um livro, é, segunda edição do David Lasocchi, uhum. é, com as fontes textuais, uhum. né, é, principalmente da Baixa Idade Média, Foto doce, e instrumentos semelhantes né, que precederam uhum. a flauta. Que já está na segunda edição, saiu agora, então, sem dúvida um livro muito importante porque toca flauta e que se interessa pelo período que se complementa com a pesquisa iconográfica do roland jones um, eu sugeriria entre os grupos os cds do conjunto órgano marcel perez uhum. uh, para idade média tardia as gravações do conjunto Malapúnica, com o Desde flautista Pernambuco. argentino Pedro Monsdorff, e para a música do século 13 e XIV até o XV, é o conjunto Micrologos que se insere muito nessa, nessa ideia né, das, das tradições é, orais, não só para a voz, mas também para os instrumentos. Muito obrigado de novo, Pedro, por, por, por, por dar essa entrevista para a gente. Bom, como vocês puderam ouvir, tem um pouco de conversa aqui, um pouco de bagunça, mas é porque a gente está fazendo entrevista com o Pedro após um concerto que ele deu aqui no Rio de Janeiro, aqui na Sala Cecília Meireles, então a gente pegou um cantinho da Sala Cecília Meireles, tem outros grupos que ainda vão tocar, então tem um pouco de, de purpurinho, se você gostou desse vídeo, pode dar like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal. Nós temos o site do Lab Flauta, que é o labflauta.org, onde nós temos artigos e outros materiais relacionados à flauta doce. E também nós temos a nossa página no Facebook, que é facebook.com. facebookcom labflauta. Mais uma vez, muito obrigado, Pedro, e espero poder voltar aqui para a gente conversar mais. Obrigado, Felipe pelo espaço. Sucesso pro Lab Flauta, né, com muitas adesões <risos> muitas pessoas interessadas né, nesse projeto importante para quem gosta de flauta doce no Brasil. Obrigado, Pedro.